short ribs, manteiga de bisô, cebola e ervilha torta grelhada. Eu sou Cif Ferreira e você está no... na Brasa.